Já imaginou você eliminar linhas da lotofácil para garantir pontuações? Eu apresento a vocês o melhor método da lotofácil, também chamado lotofácil sem coluna. O melhor método para garantir pontuações na lotofácil. Aprenda hoje mesmo a eliminar linhas do volante da lotofácil. E garanta 100% pontuações. O curso Loto Fácil Sem Coluna é o melhor curso de desdobramento da internet. Com ele você vai aprender várias estratégias legais. Para cruzar combinações do volante. Nenhum outro treinamento na internet. Preste muita atenção. Nenhum outro treinamento na internet. É tão poderoso como esse método Loto Fácil Sem Coluna. Criado pelo especialista Ismael L. Coelho Que pesquisa esse jogo há mais de 10 anos O Loto Fácil Sem Coluna Ele é composto por vários livros em PDF Onde cada livro desse vai te ensinar A eliminar linhas da cartela 100% garantido Qualquer pontuação, tanto na linha como na coluna da cartela por isso o nome é loto fácil sem coluna porque garante pontuações em qualquer posição do volante da cartela. Essa técnica eu com essa técnica eu consegui é, desenvolver vários eu consegui desenvolver um método aonde eu consigo garantir resultados é, na linha do volante da Lotofácil, fácil, tá certo? Conforme vocês estão vendo aqui nessa tabela que eu estou filmando é, a Lotofácil Fácil ela é composta por cinco linhas, tá certo? Onde cada linha contém cinco dezenas. Cada linha dessa é possível, com esse estudo que eu estou desenvolvendo, descobrir a quantidade máxima de padrões combinatórios. E conforme vocês estão vendo, é, eu dividi até em tabelas de cores para vocês para vocês perceberem. Certo? A a quantidade de padrões combinatórios que pode gerar numa determinada linha. A primeira linha do volante da Lotofácil, nós temos cinco dezenas, certo? Que é 1 2 3 4 5, certo? Essas cinco dezenas, elas elas elas podem ser nessa técnica minha, eu consigo destruir essas cinco dezenas e transformar em vários é, em várias combinatórias né? São essas tipos. Vocês podem perceber Que aqui é, Nós temos o um padrão 4 Onde pode gerar 5 apostas tá certo? E cada padrão 3 De 3 dezenas Onde podemos com 3 dezenas em uma linha Combinar Vários jogos é, Em cada linha dessa Dá lotofácil Tá certo então, como é, eu garanto com essas 31 combinatórias, porque são 31, são 31 jogos, certo? Com 31 jogos, qualquer resultado que acontecer aqui nessa primeira linha, eu já garanto a pontuação. Nesse curso você recebe o misterioso livro Loto Fácil, livro negro, que já foi vendido no, no portal do Amazon a milhares de pessoas com testemunhos verdadeiros de ganhos reais de 14 pontos neste livro que está dentro do curso lotofácil sem coluna você vai descobrir a brecha da lotofácil que está nas linhas do voto. essa brecha o autor do livro revela é, como você vai descobrir ela através de análises aprofundadas um livro que já virou quase best-seller Milhares de pessoas já adquiriram esse livro, apenas o um livro, e tiveram resultados positivos. Agora imagina você receber não somente só o livro, mas receber todo este conteúdo em potencial. O manual em PDF completo de tudo isso, a saga completa, composto por mais de nove livros, reunindo informações valiosas sobre a Lotofácil com experiências avançadas e testadas na prática, é, que o autor do curso resolveu reunir tudo e batizou toda essa reunião de conteúdo como Lotofaço Sem Coluna. Então, o nome do curso é Lotofaço Sem Coluna, o melhor desdobramento para Lotofaço da internet.